O louvor te aguarda em Sião, ó Deus! Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios! Transbordamos de bênçãos da tua casa, do Teu Santo Templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela Tua força, pelo Teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de Suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes, diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, despertas canções de alegria. Cuidas da terra e arregas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu amoleces com chuvas e abençoa as suas colheitas, coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria.